Salve, pessoal. Vocês estão bem? Aqui é o Ferrez. Espero que todo mundo esteja escapando aí. Vou gravar uma resposta hoje ao vídeo do Carlito, beleza? O historiador é, sobre o fim dos canais de esquerda, beleza? Então, tô aqui no carro porque, mano, tenho que entregar a cesta básica logo cedo. É, já comecei esse trabalho, já passei na outra quebrada hoje. E tô com mais oito cestas pra entregar na outra quebrada. E eu não vou parar esse corre pra ir gravar bonitinho lá no, no escritório, tá? Desculpa aí, mas é porque... Hoje realmente não dá pra gravar do escritório e você já sabe quando eu gravo vídeo daqui também, é o mesmo papo, o papo é reto, do mesmo jeito. E essa saveirinha tá pesada <risos> e eu preciso passar nessa outra comunidade, então parei no meio do caminho aqui pra fazer, beleza? Espero que vocês compreendam aí. É o seguinte, pessoal, é, o Carlito fez um vídeo bem importante sobre os fins do, dos canais de esquerda e alguns canais que estão baixando a monetização e estão baixando o engajamento e tal. E eu queria responder isso, tá ligado? Porque é um vídeo que, que toca né, na minha pessoa e, e também o trabalho de vários caras parceiro meu que me abrigaram aqui no YouTube há quatro anos atrás, um pouquinho mais de quatro anos atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo falando sobre esse tema de política e tal, e desde então esse canal aqui tem misturado política com cultura e a gente tem falado de várias coisas e coisas pessoais também, é, Para você ter ideia, é, vocês estão sabendo que eu quebrei o LCA né, da perna e a lateral também, o nervo da lateral. E, e mais uma fratura embaixo, ou seja, tive um prejuízo aí numa, numa luta de Muay Thai, num treino de Muay Thai E tô fazendo físio, tá ligado? Mesmo assim aqui, ó, eu tô dirigindo, tô fazendo meu corre, tá ligado? O corre que não é meu pessoal, mas é o, a minha missão de vida, né, mano? Que é o corre social, tá ligado? Que o pessoal chama de social, né? Eu chamo de amar o ser humano, né? Uns chamam de trabalho, eu chamo de missão, porque trabalho tem remuneração, né? E a gente, a nossa remuneração social é pelo amor, pelo abraço, pela fraternidade, tá ligado? É, a pessoa esperar você chegar ali com um copinho de café pra você entregar a cesta, falar, porra, meu, se você não viesse hoje eu tava ferrado, mano. Tá eu Vou até resumir sem palavrão, né? A pessoa falava, eu estaria ferrado porque eu tenho só mais tomate hoje, eu não tenho nem um macarrão, tá ligado? Essa é a nossa realidade de quem lida diretamente com o povo, né? É essa realidade aí que a gente tá vivendo. E o Calito, ele, ele fez esse vídeo, e eu queria responder, mano, esse vídeo, porque é o seguinte, tá ligado? É, é isso mesmo, mano, ele tá certo, o engajamento caiu, os bagulho tá louco, eu não vou ficar falando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro pra ter views, tá ligado? Porque a, a direita acaba engajando um pouco quando você fala o nome desse cara nos vídeos, quando você fica pôndo thumb com esse cara no vídeo, e pra mim esse cara já tá morto, já era, mano. Tá ligado? Foi para outro país, fugiu. Para mim já foi feito um acordo. As pessoas estão moscando, tá ligado? Estão moscando. Já foi feito um acordo e o acordo é esse aí. Ele vai para lá, fica lá, os caras não alcançam ele, já era. Não adianta inventar é, nenhum assunto, não adianta trazer nenhuma coisa que ele fez errado. Não adianta tentar meter as joias no meio. Vocês vão ver, vocês vão, vai ficar passando batidão. Tá ligado? Já foi feito o um acordo. Ó, passou três meses e tá suave do mesmo jeito. Beleza? Então, pra mim, foi feito isso assim. aí. Se eu tiver errado, tomara que eu esteja errado, que ele vai preso. Mas eu acho que não. Então, eu não tô afim de fazer o canal ficar falando Bolsonaro, Bolsonaro, tá ligado? Eu acho que eu vou falar de política quando a política for relevante e tiver a ver com as minhas ideias. E nisso, o Carlito acerta muito. Tanto na live que ele fez na Folha Democrata, como aqui no vídeo, tá ligado? Ele acerta muito, ele acerta pra caralho, assim, quando ele fala que os caras... É, cada canal tem um nicho, cada canal tem um representante, tá ligado? que Cada canal tem um jeito de fazer o bagulho, entendeu? Então, é, é, eu acho que ele acerta muito nesse bagulho aí. Agora, eu de verdade, eu queria também, né, mano, que nem o Henry tá fazendo, e que nem eu sempre faço, abordar os temas nosso né, mano, cultural, os temas que tem a ver com a gente, o Carlito também, é, ele é especializado em política, tá ligado? Nós não somos, né, mano, eu não sou, né? não vou falar pelo Henry, que o Henry leva pela filosofia e tal, eu não sou especializado nesse barato. E a luta que a gente fez foi de militância mesmo que a gente tá fazendo também. Tá ligado? Só que assim, mano, de verdade, se o público não tem interesse em levar esse tema mais à frente, eu, mano, não vou forçar na thumb, não vou forçar em clickbait. Tá ligado? Não é a minha, mano. Se tinha um mano falou assim, mano, porque você não posta uns bagulho no Hells, no Stories, é, uns bagulho a mil graus de periferia. Às vezes tem uma perseguição, um bagulho. Eu falei, ô oh, parça, pelo amor de Deus, mano. Isso aí não é a nossa, não, mano. Nunca foi, mano. Tá ligado? Denúncia, é, explorar o povo, mostrar os bagulho zoado, nunca foi a nossa, não, mano. A nossa é o progresso, a gente tentar fortalecer as pessoas. Não pode sair da missão, tá ligado? Não pode dar esse desespero. Ó, eu vejo lá o Nando Moura, o desespero do Nando Moura Para segurar a audiência, tá ligado? Você é louco, arrumando treta todo dia com um diferente. Imagina o preço dessas views aí. Olha o preço dessas views, você não poder sair na rua. Hã? Porque você não sabe, você falou mal do Toguro hoje, amanhã você falou mal do, do Igor, no outro dia você falou mal dos caras do... Você é louco, mano, você é, é louco, não, não, isso não é vida pra ninguém, parça. Destruir a reputação dos outros, ajudar a acabar com a carreira dos outros, não é vida pra ninguém, tá ligado? Então eu acho que a esquerda tem que se achar mesmo, tá ligado? Eu não, não digo nem só a esquerda, né? Nós que gostamos de ser humano, se achar mesmo, se localizar nos assuntos, Tá ligado? mas não pode perder a essência também não, tá ligado? Eu acho que tem que ter, controlar a narrativa. Mas, mano, a gente sabia que havia um abandono, mas só é usado pra bucha de canhão. Essa é a verdade, vamos mentir não, mano. Se de um parceiro meu falou, aí, mano, você foi chamado pra posse dos caras que você apoiou, eu falei, que posse? Nem fiquei sabendo, mas eu já tô acostumado, porque não foi pra isso que eu apoiei. Eu apoiei os caras pra não entrar fascista, no, no, no, no, no bagulho, pra não entrar cara sem assim, futuro, tá ligado? Pra não entrar cara que vai atrasar mais nosso povo. É para isso, não foi para também ser chamado para posse, não foi para ser chamado pra ser ovacionado em porra nenhuma, que nós sabemos que quem tá ligado com o povo é bucha de canhão. Entendeu? Ó, eu tô fazendo um avesso aí, o um podcast, mano, tá ligado? Essa nova temporada eu vou fazer por temporada. Por que, que eu vou fazer por temporada? Porque eu tô subindo a escada com a perna quebrada para gravar os convidados, tá ligado? Uma dificuldade tremenda, mano. E já tá um ano e três meses que nós não tem patrocínio. Nós começou o podcast sem patrocínio e já tem um ano e três meses sem patrocínio nenhum. Então, o meu trabalho, o trabalho meu mesmo, de fazer, de convidar, de chamar o convidado, de subir a escada, é tudo de graça, tá ligado? É mais um trabalho sem remuneração. Eu não tô aqui reclamando, tá ligado? Eu topei fazer o bagulho e já era, mano. É progresso pra quebrada, trazer um convidado, trazer um político, trazer um artista, certo? Mas até quando a gente vai viver assim? Até quando, entendeu? Qual a importância dos bagulho que nós estamos tá fazendo... Se a gente tem que ficar empurrando? Pô, ninguém aguenta ficar empurrando na subida, não, mano. Tá ligado? Ninguém aguenta ficar empurrando. Então, assim, o Carlito, ele tá certo na colocação dele. Ele fez um vídeo necessário. Cada um de nós aqui, ó... Eu tenho essa coisa de... de que nem o Gog falou um bagulho bonito né, de mim, né? O Gog falou, ó... Ah, você é a fala que anda. Então é isso aí, né, mano? Eu ando, eu ponho os bagulho no carro... Eu vou lá na ONG, a gente volta, vai pra Onda Sul... Ah, entregou o boné em outro lugar, leva pra tal lugar... Aí ganha um dinheirinho vendendo três bonés no dia, gasta com seis cestas básicas no outro pra manter o projeto de pé, tá ligado? Ah, ganha um no outro dia vai lá e faz um almoço mais caprichado pras crianças, entendeu? É isso aí, ó, vendi os direitos do, do, do livro, peguei o dinheiro pra poder ter a casa nova da ONG, e assim a gente vai vivendo, tá ligado? Pra poder reformar a casa, que até agora nós estamos reformando a casa nova da ONG. É um trabalho, pessoal, que isso devasta também um pouco a minha parte de escritor, tá parado romance novo tá parado o livro de contos novo tudo parado aí ó porque a gente tem essa missão também com as pessoas mas ao mesmo tempo isso que deixa os trabalhos quando sai ser forte ser contundente tá ligado eu identifico esse corre no trabalho também não é fácil nunca foi fácil nunca foi nada de mão beijada tá ligado mas existe essa decadência mesmo desses canal dos nossos canais porque parece que a gente já foi usado já deu entendeu já deu já o assunto era esse mesmo. O pessoal engaja quando é ódio. Ódio Tem que ter um ódio, tem que ter um mirante de ódio. Então tem que ter a família Bolsonaro para você ficar citando. Sendo que agora o país está do, do nosso jeito para a gente poder administrar se a gente cobrar. E se a gente quiser, tá ligado? E a gente ainda não se deu conta disso. Construir é mais difícil. Construir res... e trazer respostas é mais difícil. Beleza? É nóis, pessoal. Um abraço.